Olá, amigos e amigas do canal Negação Radical de Tudo. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, novamente, para fazer a leitura de um texto muitíssimo interessante. Dessa vez, a gente vai, nós vamos ler o texto do professor Maurílio Botelho, né, a chamada Ilusão Tecnocrática. Esse texto chegou, de alguma maneira, à minha mão, e eu achei muito pertinente o que vem acontecendo ultimamente, principalmente com relação à questão do tal do chat GPT, inteligências artificiais, mundo medo, pânico nas pessoas, de que as máquinas possam despertar e dominar os seres humanos, né? uma, uma ideia antiga da ficção científica, dos filmes, né? E parece que, enfim, será que tem tá vias de se concretizar? Então, as máquinas vão despertar com consciência, sentimentos, afetos, capacidade de... Bom, capacidade de tomar decisão já tem, né? Mas... Um tipo de, de tomada de decisão, assim, não programada, né? As máquinas lidando com o imprevisto, com... Enfim, aquilo que a gente pode chamar de condição humana, todas as... Desculpa, com todas as aspas que esses termos carregam, né? Condição humana. Será que as máquinas vão despertar? Será que as máquinas estilo Blade Runner, aquele filme do Ridley Scott, né, onde os androides acabam adquirindo consciência e dominando os humanos, ou dominando os humanos não, no Blade Runner os androides querem continuar vivos, né? eles não querem morrer, eles não querem ser desligados, né? eles pegaram gosto pela vida, pobres androides, né? Mas vamos lá então olhar esse texto do professor Maurílio Botelho. Né? O professor Maurílio Botelho é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atua como pesquisador tô lendo aqui tá, gente, o currículo dele. Atua como pesquisador na área de geografia e sociologia, fazendo os seguintes temas. Urbanização, Teoria da Crise, Crítica da Economia Política, Teoria do Valor Sociologia do Trabalho. Atualmente, é professora de adjunto de Geografia Urbana da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, interessados aí, então, procure o professor Maurílio Lima Botelho lá na Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalha com marxismo, obviamente, né? e na sua vertente da Teoria do Valor. Mais Sociologia do Trabalho, Teoria da Crise, Urbanização, né? um geógrafo. Legal, muito interessante. Então vamos aqui para o texto do professor Maurílio. Então o texto chama-se Ilusão Tecnocrática. Olha lá. Começando então. A carta que pede suspensão temporária no desenvolvimento de inteligência artificial foi amplamente noticiada ontem. Seu impacto foi significativo porque figuras diretamente envolvidas no processo de inovação tecnológica que criaram as condições para o aprendizado profundo e a linguagem natural, entre aspas, em máquinas, assinaram o um documento. Eventos recentes levaram ao temor do uso inadequado e até mesmo incontrolável da inteligência artificial. Talvez o mais significativo de todos foi o experimento em que um cientista de Stanford conduziu o chat GPT a tomar o controle de outro computador. A experiência foi suspensa antes da conclusão. Isso é um prato cheio para o mundo em que hackers já promovem apagões em redes elétricas, suspendem transmissão de gás e sequestram dados de instituições públicas e privadas. Uma pesquisa conduzida no Rio de Janeiro indicou que mais da metade das corporações industriais já sofreram com o sequestro de dados. O medo de uma inteligência artificial incontrolável não é mais um tema apenas de ficção científica, e o limiar da singularidade, entre aspas, parece cada vez mais próximo. Entretanto, o perigo imediato maior da inteligência artificial permanece menosprezado, a sua avassaladora destruição de empregos. Continuamos então aqui. Levantamento do Goldman Sachs, publicado essa semana, aponta que dois terços dos empregos nos Estados Unidos e na Europa podem ser impactados de algum modo pela automação. Como já se tornou óbvio nos últimos anos por meio de pesquisas sérias sobre inteligência artificial, as profissões mais impactadas são as de colarinho branco, entre aspas. Profissões de classe média, como advogados, contadores, publicitários e etc e também o exército de profissionais de educação. As profissões que envolvem esforço físico, já precarizadas, são as de menor risco, por enquanto. Isso é exatamente o contrário do que compreende a intelectualidade universitária alheia ao impacto real da inteligência artificial, e que continua a pregar que, com boa formação e educação, entre aspas, não precisamos nos preocupar. No Brasil, em várias reportagens e debates recentes envolvendo intelectuais, defendeu-se o uso racional, entre aspas, da inteligência artificial. Os títulos demonstram a rendição tecnocrática, como os professores podem conviver com o chat GPT ou o chat GPT só é monstro se não houver um professor por perto. Aqui se vê a profundidade da transformação provocada pela inteligência artificial é tocada apenas em sua espuma superficial, um sintoma de nossa época, em que até a tecnologia nuclear foi convertida em alternativa verde, entre aspas, usando o bem que mal tem. Já não se pode esperar muito dos intelectuais integrados, quando até o metaverso se torna um campo de disputa as ameaças à democracia relatada na carta deveria ser compreendida em seus fundamentos sociais e não apenas no instrumento fornecido pela internet e inteligência artificial. Um colunista do Financial Times comentando o levantamento do Goldman Sachs registrou que a maioria das pessoas veria menos da metade de sua carga de trabalho automatizada e provavelmente continuaria em seus empregos, como parte de seu tempo liberado para atividades mais produtivas. Aqui está o cerne da ilusão compensatória, entre aspas, da produtividade. Um mundo onde a automação libera tempo de trabalho se tornará mais produtivo. Inevitavelmente, aumenta o poder de compra, um mundo onde a automação libera tempo de trabalho se tornará mais produtivo, inevitavelmente aumenta o poder de compra e mesmo os profissionais amplamente afetados pela inteligência artificial serão reconduzidos em algum momento no futuro pela criação de novas atividades. A ignorância aqui não é apenas relativa à singularidade da microeletrônica e ao potencial novo da inteligência artificial, mas também aos critérios básicos de desenvolvimento econômico. Dois pontos. Uma produtividade mais elevada do que o crescimento econômico, expansão do mercado, resulta em saldo ocupacional negativo, avanço do desemprego. Segundo o Goldman Sachs, a adoção generalizada da inteligência artificial pode levar ao crescimento do PIB mundial em 7% ao ano no próximo decênio. Resta saber como o mundo em é que a multiplicação de atividades precárias pelo desemprego estrutural e onde a classe média, já achatada e altamente endividada, sofrerá ainda mais com a sua substituição por máquinas inteligentes pode experimentar o crescimento econômico o pensamento microeconômico já dominou de tal maneira a cognição lembrem do dogma de, um estado deve, de que um estado deve se comportar orçamentariamente como uma família que o ganho de produtividade individual vira automaticamente crescimento da riqueza global, ignorando todos os demais aspectos, os impactos ambientais ou a capacidade ociosa estrutural já agigantada das indústrias. É sintomático que Elon Musk tenha assinado o documento alertando para o perigo da inteligência artificial e pedindo mais regulação nesse setor. O empresário-celebridade já é por demais conhecido por sua defesa da desregulamentação econômica e também pela garantia de liberdade total nas redes sociais, inclusive para os neofascistas, o que é exatamente um dos perigos do uso da inteligência artificial por meio da falsificação de mensagens, de imagens. Isso parece uma contradição explícita. Entretanto, o fato de que Elon Musk tenha desenvolvido a tecnologia que torna possíveis carros autônomos não é questionado. Carros sem motorista já estão em uso em várias cidades norte-americanas, algumas delas sofrendo com a queda de empregos em setores de alta tecnologia, como é o caso de Phoenix, no Arizona, onde a criminalidade agora é a opção cada vez mais comum de ocupação entre os jovens do outro lado do mundo dois dias antes da divulgação da carta preocupada a mídia estatal chinesa Xinhua anunciava a expansão do serviço de táxis sem motorista para Pequim a perspectiva desse setor é atingir 60% do mercado de transporte por aplicativos em 2030 na China país que já está passando por brutal desaceleração econômica e aumento de produtividade industrial. O aprofundamento disruptivo da automação em geral, e não apenas na inteligência artificial, não é questionada de modo sério. A imagem do capitalismo como uma fênix, que sempre renasce de sua própria destruição, permanece fixada na retina intelectual. E a banalidade schumpeteriana da destruição criadora virou dogma teórico. A carta dos cientistas apenas trata do problema do trabalho do ponto de vista da fruição. Deveríamos automatizar todos os trabalhos, inclusive os mais gratificantes? O que não é surpresa, já que o trabalho foi transformado em parte da natureza humana e, portanto, parece insuperável, cabendo um papel decisivo ao marxismo nessa ontologia tipicamente moderna. A ideia de que a tecnologia vai recriar ocupações, mesmo que em novas posições, é parte desse dogma e está enraizado na ideia de um ajuste automático do mercado, o que se faz com essa ignorância dos impactos sociais é a própria eternização do capitalismo. O temor da sociedade não deveria ser direcionado a uma máquina autônoma ao estilo Skynet, embora ela também seja um perigo efetivo pela própria natureza das relações fetichistas incontroláveis do capitalismo. O medo deveria ser do próprio capital, como relação social autonomizada, que agora torna supérfluo o trabalho humano. Aqui estamos de novo às voltas com a incompreensão da natureza social da catástrofe, que é exteriorizada. Se é mais comum o fim do mundo do que o fim do capitalismo, também é cada vez mais fácil imaginar o fim da humanidade ...provocado por uma ameaça cibernética do que pela desintegração da própria relação social básica, o trabalho. Fim do texto. Comentários. Eu achei bem interessante essa análise do professor Maurício, né? que as pessoas aí estão, com, no meu ponto de vista, aqui na minha interpretação. Né, Para ele, as pessoas estão com duas preocupações equivocadas. A primeira é essa, mais ligada às questões relacionadas à ficção científica, que seremos dominados pelas máquinas, né? Bom, o capitalismo já tem por, por motor e por mote uh, o fetiche da mercadoria, ou seja, nós já somos dominados por coisas há muitos séculos, né? Parece que, no caso aqui, seria uma sofisticação dessa dominação. Esse é o primeiro ponto, como a... Primeira preocupação que o professor Maurílio critica. E a segunda, não é uma preocupação necessariamente, mas é uma positivação. Né? Os cientistas, os acadêmicos, as pessoas que estão vendo com bons olhos, como sempre, né, os defensores do capital, os ingênuos, os idiotas, outros, e os perversos, estão né? vendo essas mudanças com bons olhos. né, Ou seja, ah, teremos agora teremos tempo livre. Trabalharemos menos, os robôs farão as nossas tarefas enquanto nós estaremos nos divertindo. Bullshit, grande bobagem, né? Na verdade, nós seremos colocados para escanteio, nós seremos substituídos, nós seremos auxiliados pela, pela inteligência artificial. E aí fica a questão, né? O que farão conosco? Os inempregáveis, né? Os... Ah, bom, acho que o que eles sempre fizeram, né? Extermínio é a palavra da moda, um extermínio mais sistemático, mais acelerado, não sei, né, sempre foi assim no capitalismo, né, com os inempregáveis, é, os não rentáveis, até no modelo industrial era assim, imagina agora que o em, tal exército industrial da reserva quase que já não tem mais função, porque não tem mais trabalho, para que ter exército industrial da reserva. Então, mas essas pessoas vêm aí para celebrar uma, uma uma certa libertação do trabalho, uma fruição que nem ele coloca. Então essas duas vertentes, né? uma crítica ligada à ficção científica e uma celebração de um novo mundo onde as máquinas seriam nossos auxiliares, né? nossos braços e nossas pernas. né e uma coisa interessante que ele coloca aí, uma questão mais econômica, ligada às interpretações do marxismo, é a previsão de um crescimento econômico da ordem de 7%, incremento aí da renda, enfim, é, ao mesmo tempo que não haverá incremento do mercado consumidor. Né? E aí ele coloca a questão como que isso é possível. A gente acha que isso é possível porque são todos processos é, especulativos. Né? De fato, não se tornarão processos chamados de processos reais. Eles não virarão riqueza real, mais materialidade, conforto, mercadorias, acesso, nada disso. Provavelmente esses 7% são processos acumulativos ou uma explosão de crescimento para muito poucas pessoas. Enfim. Deixamos essas questões, se alguém quiser comentar alguma coisa, será muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigado.